A Polícia Militar de Três Lagoas está com uma campanha para aquecer as pessoas mais necessitadas. Durante aí o inverno, o Isael Espíndola tem as informações a respeito desta campanha do agasalho. Pois é, Ana, é mais uma ação social promovida aí pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. E é claro que o segundo batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas também está envolvido aí neste projeto para aquecer aí os menos favorecidos. Seu abraço aquece é o nome da ação. Sobre este assunto eu converso agora com o comandante do 2 Batalhão o Coronel Ormai. Qual que é o objetivo aí dessa promoção? O objetivo nosso da, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul realmente é arrecadar agasalhos, cobertores e onde fazemos, faremos as doações para os mais necessitados. Agora comandante, já se sabe qual instituição que irá receber aí esses donativos? O, cada cidade do Estado onde tem um uma, uma unidade da Polícia Militar, da, após a arrecadação, será entregue na própria cidade. Nós estamos fazendo levantamento já da nossa cidade de Três Lagoas, onde será entregue essas doações. O que, que pode ser doado? Pode ser doado cobertores, né que o pessoal ah, não utiliza mais, né agasalhos, casacos, que serão doados para as pessoas mais necessitadas. Essas doações precisam? podem ser feitas entregues, na verdade, onde? Pode ser entregue o, batalhão, o segundo batalhão de Polícia Militar aqui em Três Lagoas, na cidade de Água Clara, no Pelotão de Água Clara, e Selvíria, Brasilândia e Apuá, nos respectivos é, pelotões da Polícia Militar. Agora é uma ação que envolve não só a Polícia Militar, mas toda a sociedade, a comunidade. Isso, é uma ação, um projeto da Polícia Militar do, do Estado do Mato Grosso do Sul, que envolve, contempla todos a sociedade. Nós pedimos também a colaboração dos senhores, de todos, né, para que a gente possa é, dar um pouquinho de calor às pessoas que realmente no inverno não tenham condições de adquirir um agasalho, um cobertor. Tá certo, coronel. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a sede do 2 Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas fica localizada na rua Doutor Manuel de Oliveira Gomes, onde as pessoas podem fazer aí as doações. volta aos estúdios.